Você sabia que o cirurgião dentista pode atuar no pescoço? É estranho para você, mas pode parar. A área de atuação do cirurgião dentista é a cabeça e o pescoço. E na harmonização facial? Aonde e como nós podemos atuar no pescoço? Existem alguns procedimentos, alguns tratamentos que são específicos para o pescoço. Você já ouviu falar da lipo de papada? O nome correto é a lipólise enzimática submandibular. Também podemos usar os fios faciais, tanto para tracionamento da pele como para estímulo de colágeno e podemos usar a toxina botulínica. Já ouviu falar do efeito de nefertite? Pois é, é sobre isso que a gente vai conversar nos próximos vídeos.